Romanos 5, 3 diz, E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Pai, obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Deus, somente a Tua Palavra tem o poder de pegar o mesmo texto e dividir em diferentes formas, Senhor. Mais uma vez estou aqui na Tua presença, Jesus, porque eu preciso de Ti. Eu só sou um vaso nas Suas mãos. E como um oleiro é o Senhor, quem tem o direito de fazer como o Senhor quer quer que nessa noite, o oh Pai, palavras não saia da minha boca, mas saia do Teu Espírito, do Teu coração para a nossa alma, Jesus. Porque mais uma vez, Senhor, nós precisamos de Ti e nós sabemos, ó oh Pai, que nós podemos ter alegria em meio às aflições. Podem se sentar, irmãos. Esse texto diz que como permanecer alegre em meio às aflições? E se hoje a gente passar um scanner por aqui e perguntar, tem alguém sem aflição aí? Tá difícil não levantar a mão, né? Acho que não vai ter ninguém para levantar. Porque quem é que não tá passando por uma aflição? Diferentes problemas, diferentes formas... É problema no relacionamento, é problema em casa, é problema no trabalho, enfim. É problema na saúde, mas a palavra do Senhor nos diz hoje que é possível permanecer alegre em meio às aflições. Há um tempo atrás, quando passávamos pelas pessoas e perguntavam, Hey, how's life? Como a vida tá indo? E as pessoas sempre diziam, ó, oh, muito ocupado, Correndo. Cansado, mas não desanimado. E eu andei percebendo que, pelos últimos anos, especialmente nos últimos meses, quando a gente passa por alguém e pergunta, ei, como anda tudo? A resposta que as pessoas sempre dão é a mesma, cansado. Cansado. E quando você pergunta, cansado? Sim, cansado. Cansado. Alguém diz, oh, porque durante essa pandemia já faz tempo que estou em casa e por mais que estou trabalhando de casa, estou muito cansado, estou voando alguma coisa. Outro diz, não, porque estou com uma doença e já não consigo mais me tratar, já não tenho mais recursos, já não tenho mais como pagar as minhas contas. Estou cansado, cansado e durante... Alguns dias eu passei a estudar Estudei diferentes assuntos Estamos numa campanha de milagre E te confesso que eu li vários milagres Porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse Relata milagres todo o tempo Mas Não consegui Firmar um texto no meu coração E ontem eu estava muito aflita Porque quando vai chegando a hora de você falar Você começa a desesperar Porque nada entrou ainda e eu entendi que o Senhor trouxe à minha memória a palavra coração. Eu falei, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu fale sobre coração em uma campanha de milagres? Depois eu lembrei desse comentário que às vezes a gente passa e pergunta, hey, como anda a vida? E as pessoas dizendo, cansado. Então me veio essa palavra, o meu coração e... É o que Romanos diz a gente. Como permanecer alegre em meio às aflições. E às vezes nós estamos cansados, afligidos. E o Senhor nos chama nesta noite a gente fazer uma avaliação. Por que estamos tão afligidos? A palavra do Senhor diz que para toda aflição existe quatro tipos de coisas. Uma prova. Um processo. Um ataque e uma consequência. Geralmente, quando você está aflito, é porque você está passando por uma prova, por um processo, por um ataque e por uma consequência. E eu fui procurar saber o que é uma prova. A prova diz que é permissão de Deus com propósitos para ver o que você tem ou o que você porta no seu coração. A prova é uma aflição que nós passamos sem ter buscado porque a palavra diz que é permissão de Deus e diz mais, é por tempo curto mas não significa que é abandono de Deus quando o Senhor chamou Abraão ele não disse a Abraão que, que ele ia ter que passar ele não disse que só depois de muitos anos viria a promessa mas Abraão passou pela prova e nós também passamos e isso não significa que o Senhor nos abandonou eu estava lendo outro dia sobre o ácido nitrícico. Esse ácido é para testar o metal, para testar o ouro. E diz que quando você pega o ouro e você joga dentro dele, se de fato é ouro, ele vai sair cor de ouro. Mas se é só banhado, se não é, ele vai sair manchado então a prova para saber se é de ouro se é de verdade, se essa prova se essa formação é correta se é ouro puro é necessário passar por esse ácido então eu perguntei ao Senhor por que que passamos pelas provas por que somos afligidos dessa forma por que que as aflições vêm e fui tentar entender o que que era o processo o processo diz que é o tempo que Deus usa para nos equipar Daí eu entendi o porquê que quando as pessoas passam por um processo de câncer e vai às vezes até a mesma beira da morte e o Senhor restaura a saúde dela, ela possui muito mais força do que eu que nunca passei por esse processo. Ela tem força o suficiente para chegar em uma maca, em uma mesa, em um hospital, em uma cama e dizer olha, da mesma forma que o Senhor me restaurou, Ele pode te restaurar também, porque o processo ele gera tempo. E esse tempo, o Senhor nos diz nessa noite, olha, é para te equipar. E nessa noite eu quero te perguntar como você anda reagindo às suas provas. Como você tem andado durante o seu processo? E é engraçado que durante o nosso processo, Satanás sempre, sempre nos oferece algumas vias de escape. Já percebeu isso? Sempre! Sempre! Quando alguém está passando um processo, ele sempre aparece uma, com uma ideia para proporcionar e facilitar o seu processo. E eu estava lendo sobre quando José, José passou por muitos anos durante esse processo, foi um dos processos mais longos da Bíblia. Um processo difícil para um adolescente ter passado. E quantas vias de escape durante a história de José, se a gente começar a ler, Satanás se levantou. E ele permaneceu firme. Sadraque, Mesaque, Abednego. Quando o rei disse, olha, é só assim abaixar rapidinho. E ele disse, olha rei, uma coisa eu sei. Se Deus nos livrar, bem. Mas se Ele não nos livrar, também não vamos nos prostrar. Como é que você anda passando durante o seu processo? anda procurando as vias de escape, anda procurando os desvios. Cuidado com os anestésicos que às vezes Satanás oferece para gente. Outro dia eu estava lendo quando Jesus estava na crucificação e ele estava sentindo dores porque a Bíblia ela não mente, ela diz que o Senhor pagou e foi preço de cruz por mim e por você. E para piorar a situação, Satanás usa um deles e diz, olha, você não quer um vinho? Porque o vinho misturado com a mirra era um anestésico. Mas Jesus disse, não, eu vim para sofrer pela Jaque, eu vim para sofrer pela Débora, eu vim para salvar essa humanidade que hoje está aqui. Ele poderia ter ordenado anjos e anjos, miríades e miríades para vir livrá-lo. E Ele não escolheu essa via de escape, porque era um processo, era um tempo que Ele tinha a passar conosco. Ele nos ensinou que era possível viver nosso tempo de prova, nosso tempo de processo, sem buscar as vias que Satanás nos oferece. Ele vai estar sempre oferecendo. Mas o Senhor diz que é possível passar pelos seus processos sem buscar uma via de escape. Porque quando nós buscamos esses desvios, nós atrasamos o nosso milagre. Daí eu entendi, estamos numa campanha de milagre, porque que entramos em elos, saímos elos, voltamos outra vez e fazemos esse ano, e fazemos no final do ano. E os milagres não acontecem na nossa vida, porque não estamos preparados para receber. Porque às vezes já estamos mais de 50% do caminho andado e aceitamos um desvio que Satanás vem e levanta. E oferece para nós e a gente aceita. E só lá na frente a gente percebe a dor, a gente percebe o desespero, a gente percebe o quanto a gente errou. Mas a palavra nos ensina nessa noite que somos nós quem decidimos sair da prova. Se o Senhor quiser nos livrar, claro que Ele pode. Mas essa decisão Ele deixou para nós. É você quem decide o seu tempo de prova, é você quem decide se transformar, é você quem decide ser parecido com Jesus. E quando nós nos tornamos parecidos com Jesus, o nosso processo muda. É daí que a gente entende que vivemos, ó, uma roda gigante. E uma coisa é certa, é diferente você ser aprovado e você ser provado. Todos nós passamos por uma fase que somos provados, mas nem todo mundo consegue ser aprovado. Esse exemplo está lá em 1 Samuel 13, quando diz que quando Saul o povo estava buscando por um rei, até então, nos juízes, só tinham juízes que julgavam pelo seu povo. E a nação de Israel disse, olha, não, nós queremos um rei. E levantou o rei. E o giram Saul e Deus aprovou. Talvez não foi o que Deus havia determinado, mas o povo pediu e Deus ouviu. E Saul passou a ser rei daquela nação. Mas diz que, com um, um certo tempo, o seu filho Jonathan chegou e disse que estava vindo um exército contra ele. Mas Samuel, que foi quem ungiu Saul, havia se apartado, havia ido a julgal. Estava em julgal por sete dias. E chegou o dia. E Saul, desesperado, fez o quê? Desviou. Não esperou o profeta para fazer o sacrifício. Foi lá ele, montou o holocausto. E fez a oferta ao Senhor. Sabe o que é isso? Desviado o tempo. Se Samuel tivesse atrasado, tá bem, seria Samuel com Deus. Saul não tinha que ir lá e fazer a oferta que não era suposto ele fazer. Ele era rei, mas não era profeta naquela ocasião nem tão pouco sacerdote. Então, quando nós nos desviamos da promessa, nós perdemos o nosso título. Foi o que aconteceu com ele. Quando Samuel voltou disse, olha o que você fez, foi muito mal. E diz mais o Senhor para ti, acabou de perder o trono. E ele vai levantar um novo rei a partir de hoje. Então, meus irmãos, o que a palavra nos ensina nesta noite? Quando nós agimos de uma forma nécia e não guardamos os mandamentos que o Senhor nos aprova e diz, olha, permaneça nela. Nós perdemos e atrasamos as nossas promessas. Então não adianta a gente terminar a nossa campanha na semana que vem e continuar entendendo e continuar tendo dúvida. Por que que Deus não nos libera os nossos milagres? Daí eu entendi o porquê que o Senhor queria que eu trouxesse essa palavra. Porque tudo que retém o nosso milagre e vem logo atrasar está aqui ó. Pequenininho cá dentro todo o tempo soando. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, é o nosso coração. Daí eu entendi o nosso atraso para o nosso milagre chegar. Então, para ele chegar, esse aqui tem que estar preparado também. E quando a gente se precipita, é a hora que a gente erra. Então, quando da próxima vez que você estiver orando e pedir a Deus para te tirar da prova, não peça, peça a Ele para te ajudar a passar na prova. Porque uma vez que você for provado, você vai ser aprovado o Filipenses diz, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, então às vezes o diabo vem e até te traz um ataque, como eu disse no início, nós passamos pela prova, pelo processo e vem o ataque, o que é, que é um ataque? É um golpe do diabo, que às vezes vem junto com, quê? com a tentação, que é o que mais faz o ser humano cair, o que mais faz o ser humano perder os milagres e atrasar as bênçãos deles é pela tentação. E não entanto, o Senhor não nos libera disso. Ele só nos ensina a passar quando o diabo se levanta pela tentação. O que, que é então um golpe? O golpe é antecipado, ou seja, é uma dor antecipada, é aquela dor que chega logo. É mais ou menos igual Jó. Quando Deus chegou e falou, oh, viu meu servo Jó? Valente, temente a Deus, homem de honra. Sabe o que que Satanás respondeu de volta? De fato é. Mas por quê? Porque você coloca um cerco ao redor dele. Quando você teme ao Senhor, quando você é um homem de honra, uma mulher de honra, assim existe exércitos e exércitos ao redor de você. Não tem o um porquê o diabo te afligir, não tem o um porquê ele te tentar, porque você está rodeado pela presença do Senhor. Mas às vezes o Senhor permite que o diabo venha e nos aflige com golpes. Como de fato ele liberou isso para que ele fizesse com Jó. Mas a palavra diz que quando chegou no último estágio, no último ataque. Olha, bens é fácil, a gente tira, você amanhã dá de novo. Quero ver, toca nele. E o Senhor permitiu que tocasse em Jó. Mas ele deixou bem claro, só não toque na alma. Então, às vezes, passamos por processos difíceis, que você perde tudo, você vem até mesmo a doença. Mas nunca perca a esperança do Deus que você serve. Daí é onde a gente entende o que, que o texto diz. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Mesmo quando pegar pesado, não desanime. E quando vier a tentação, que diz que a dor só vem no final, porque quando a tentação vem, ela vem embrulhada em um papel de presente. Porque se o pecado dissesse que o gosto é muito ruim logo no início, ninguém pecaria. O negócio é porque é bom. Vem embrulhadinho num em papel de presente, igual no Christmas lá quando a gente vê debaixo da árvore lindo, perfeito. Mas as consequências, ela vem muito pior depois. Então, o diabo sim, ele tenta e te ataca, mas o Senhor não tenta ninguém, porque a palavra diz que Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado. Então, a Bíblia diz que, às vezes, mesmo quando o Senhor permite que Satanás se levante e ataque o um ungido seu, ele diz, você tem limite, há um cerco. Então, os ataques vêm na nossa vida, mas ela vem por um certo tempo. Ela é limitada, mas as bênçãos do Senhor, ela vai além. E por que que eu não alcanço os meus milagres? Por que que passa ano, entra ano e a minha alma está ferida? Nessa noite, o Senhor manda te dizer, todos os ataques que você tem recebido, têm limite, tem prazo, tem hora... Então quando ele se levantar e diz, para que você está continuando a servir a Deus? Para que que tu jejuma? Para que que você ora? Para com isso. Às vezes nos faz duvidar se o Senhor existe ou não. Tenha cuidado, porque o Senhor nunca esteve tão vivo, porque Ele é vivo e viverá para sempre. Ele é soberano. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 10, 4 Porque as armas de nossa milícia não são carnais Mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas Você não pode lutar contra Satanás Mas você serve a um Deus que pode E que dá limite a ele Oh, aleluia, fortaleça-se no Senhor Olha para o seu vizinho aí do lado diz Fortaleça no Senhor, meu irmão nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. A outra coisa que esse texto diz é que tem a consequência. Passamos pela prova, passamos pelo processo, sofremos ataques, mas também vem a consequência. E o que é a consequência? É o resultado. Que tu sabia que ia dar errado, mas você insistiu. É o resultado daquilo que o Espírito Santo falou, não faz e você decidiu praticar. É o resultado de quando você encontrou um noivo e disse... Preciso orar. Mas o desvio te fez aceitar mais rápido. E tu casou. E agora está sofrendo. E é comum a gente ouvir... Por que, que Deus me colocou nessa prova? O Senhor não tenta ninguém. As nossas decisões são nossas, lembre-se que o Senhor nos fez racionais de todos os seres viventes nós somos os únicos capazes de pensar então o que o Senhor nos ensina nesta noite tenha cuidado, porque as consequências é o resultado das decisões que tomamos Deus nos ama de fato ele nos ama, mas tomar as decisões, é essa aqui ó, esse coração que aqui Está dentro de cada um de nós. Ele nos perdoa, sim, nos perdoa quando fazemos errado. Ainda bem. Ainda bem que hoje estamos aqui e podemos levantar as nossas mãos, que o Senhor não nos deixou morrer no nosso pecado. Ainda bem. Ainda bem que Ele nos ama. Mas Ele disse, quer ver o seu milagre rápido? Repare as suas brechas. Assuma as suas falhas diante de Deus. Quando Davi errou com Betzebé, o que, que ele fez? Ele mandou matar Urias. Poxa, o camarada era um amigão. Mas o Senhor viu. Então, aquilo que você faz no oculto, Deus te diz: nessa noite é hora de reparar as brechas. Cuidado, porque promessas não acontecem por um acaso. Existe um processo, existe uma prova, existe ataques e existem as consequências. É muito difícil, desculpa, eu sei que é uma palavra pastoral, mas eu não podia remediar essa palavra nesta noite. Eu te confesso que eu estudei vários textos. E era, é horrível ter essa sensação, até 5 da tarde você não saber o que falar. Então, quando essa palavra me veio o meu coração, foi eu fazendo janta e escrevendo, fazendo janta e rabiscando. Geralmente, eu não costumo rabiscar assim. Eu costumo escrever e colocar as anotações tudo do lado. Mas eu entendi que para mim serviu muito. Mas o Senhor diz, tem mais alguém que precisa ouvir. Então, nesta noite, o Senhor te diz, repare as brechas. Aí no seu cantinho, conversa só comigo, eu consigo ouvir, eu consigo ver aquilo que está no oculto. E para que o seu processo chegue ao fim, é necessário você falar comigo. É necessário você falar comigo. É ele quem está no meio do seu processo, é ele quem ainda cuida das aflições. Há uma história bem engraçada que diz que estava um menino... Dentro de uma aeronave e começou a ter vários problemas, várias turbulências e aquela confusão dentro da aeronave. E todo mundo já desesperado pegando as suas máscaras de oxigênio e colocando o cinto e aquela confusão danada. E de repente alguém olha para o garoto e diz: Ei, garoto, você não vai colocar o cinto? Ei, você não está com medo? Já que os adultos estavam desesperados, e sabe o que, é que aquele garoto respondeu: Não, eu não tenho medo porque o piloto é o meu pai. Eu confio nele, você confia em Deus que as suas aflições são temporárias, você confia em Deus que esse processo vai passar e quando você chegar lá do outro lado você vai estar mais capacitado do que quando você entrou nele, então eu entendi o porquê que a palavra coração veio à minha memória, porque para que o Senhor faça cura, faça milagre em nossas vidas, Ele precisa nos curar de dentro para fora. O nosso grande problema hoje é que vimos pedir os nossos milagres exteriores. Senhor, tira o meu filho da prisão, tira o meu filho da prostituição, tira o meu filho da droga, Senhor, restaura o meu casamento, Senhor, me dá um novo lar, um novo carro, um novo trabalho, mas às vezes você está nesse trabalho, porque lá dentro o Senhor vai te proporcionar algo muito melhor para o futuro. Às vezes você está nessa prova, porque lá na frente você vai precisar ajudar outros. Então não reclame do seu processo, mas tenha cuidado com esse órgão bem pequenininho que está aqui dentro, que é o seu coração. Porque quando o Senhor nos criou, Ele nos criou para ser a sua imagem e semelhança. Só que foi alguém, foi Satanás quem se levantou lá no Jardim do Éden e bagunçou com tudo isso. E sabe por que, que ele conseguiu bagunçar? Porque ele mexeu no coração de Eva e de Adão. E quando nosso coração é enganado, ele passa a ser um coração enganoso. Então se ele conseguiu enganar o primeiro casal, ele consegue enganar o seu também. A palavra do Senhor diz em Gênesis 6:6 que doeu o coração de Deus ao ter criado o homem. Doeu, porque o que ele fez a gente foi para ser a imagem e semelhança dele. E o único que conseguiu vir aqui e provar isso foi Jesus. Mas Ele viveu como homem para justamente te provar que você também é capaz. Que sim, Adão e Eva errou e que você também erra. Mas quando você fala, Senhor, esse coração de pedra precisa ser esmiuçado pela Tua presença, Espírito Santo. Ele diz, estou aqui. Porque não basta ser crente, você precisa ser a imagem de Deus outra vez. É porque quando a gente fala preciso voltar ao primeiro amor, a gente pensa que é só as pessoas que estão desviadas. É uma palavra dolorida, mas que doeu muito em mim também. E o Senhor diz, é você quem está com o seu coração cheio de pedra, cheio de raízes do mal. E se você deixar, a minha imagem vai se tornar em você outra vez Porque o Senhor nos criou para quando a gente estiver passando As árvores olhem para você e diz Aí vai a imagem e semelhança de Deus O Senhor nos criou para quando chegar em meio ao mal Ali reconhecer e dizer Aí vai um servo de Deus Aí vai uma imagem e semelhança do Senhor Mas nós não conseguimos atingir isto mais por quê? Porque o nosso coração está contaminado. Deus disse a Jeremias, enganoso é o coração. Foi o que Satanás fez lá no jardim, enganou e a partir dali o nosso coração passou a ser enganoso. Então quando nós não conseguimos ver os milagres de Deus na nossa vida, sabe por quê? Porque o nosso coração está torcido. E eu fui procurar saber em hebreu o que, que a palavra coração significa. E diz Akoth, torcido. E diz mais Anash, incurável. Um coração torcido e incurável, falso, enfermo, enganoso. essa tradução original da Bíblia um coração torcido e incurável e que só passa a ser curado quando você diz Senhor, eu preciso tomar cuidado com as minhas decisões Senhor, faz um scan aqui em mim porque se eu pedisse para cada um passar aqui na frente isso aqui fosse um CAT scan para escanear sua vida espiritual eu tenho certeza que ninguém subiria aqui até eu ia ficar também na dúvida, ele não ia querer vir, não. Sabe por quê? Porque o scan do Senhor, ele examina nosso coração, examina nossa alma, examina os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Já pensou se fosse passar no telão aqui o que, que você fez ontem à noite? O que você andou fazendo? Então, quando a gente fala, Senhor, me arranca desse processo, ele vai dizer: Mas peraí, você entrou nele mentiroso, continua sendo mentiroso, e como é que você quer que eu tire você dele? Você entrou nesse processo enganoso, continua enganando. E como é que você quer que eu tire você desse processo? Coração limpo significa ser a imagem e semelhança de Deus. Então, da próxima vez, quando você disser, foi o Senhor que me deu essa prova, cuidado, porque Noemi disse assim também. Quando eles decidiram ir para Moab, Talvez Meleque não buscou a resposta de Deus, e se perguntou, não esperou para ouvir, foi. Sabemos muito bem dessa história, é uma das histórias que eu mais acho linda na Bíblia. Mas o que mais me encanta é que a Bíblia não esconde os nossos erros. E diz mais lá na frente que quando o esposo morreu, os filhos morreram, e ela soube que na casa de Belém estava tendo pão outra vez, ela disse, me vou à casa. Vou voltar a casa, vou a Belém outra vez, porque lá já era pau outra vez. Mas ela mesmo trocou sua identidade, colocou o nome de Mara. E ainda disse mais, porque o Todo-Poderoso Todo me é afligido. Espera aí, o Senhor diz nesta noite, cuidado com as suas decisões. Não foi o Senhor quem a afligiu. E nem tampouco o Senhor que disse, troca o seu nome de Noemi para Mara. Aquele servo bom que você é, que você foi criado para ser, continua existindo dentro de você. Cuidado quando você diz, quero que meu nome seja Mara agora. Porque cansei de ser boazinha com todo mundo. Agora é minha vez de ser ruim. Ai, mas essa palavra me doeu. Só Deus sabe como doeu. Porque nos últimos anos é o que eu sempre tenho falado. Cansei de ser boazinha com todo mundo. Que o Senhor diz como tu vai falar de coração, mulher. Se tu precisa quebrar esse céu primeiro. Eu falei, Senhor, esmiúça. Esmiúça. Porque às vezes eu sou como Sara. Eu corro na frente e quero adiantar minha promessa. Sara questionou e disse, a Deus o que que tu quer questionar agora? Foi tu que escolheu o H e colocou no lugar da promessa que eu te dei. Examine o seu coração no seu lugar. Peça ao Senhor para passar um scanner aí agora. Peça ao Senhor para passar um scanner nesse coração de pedra. Peça o Espírito Santo para aquecer esse coração agora e tornar um coração de carne. um coração criado à imagem e semelhança do Senhor. Estão te examinando. O Senhor está te examinando nesta noite. Não adianta você chegar aqui e falar que você está com dor na perna, sendo que o problema está no seu coração. O scanner de Deus não erra. Não erra. O Senhor está te examinando nesta noite. E Ele diz, mas tem um medicamento. O bom é que tem um medicamento. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo que está acima de tudo e de todos. É a justiça dele, é a misericórdia de Deus que está acima da lei. Mesmo quando chegaram com aquela mulher pronta para ser apedrejada, cambada de fariseu, Jesus lentamente escrevendo na areia diz, e vocês, não tem pecado? Bem, se vocês não têm, tá já examinadinho, tá? Pega a pedra e joga nela. Que bom que eles tiveram tempo para se examinar e desistiram da ideia. Mas Jesus olha para ela e diz assim, ó... E tu, que fazes aqui? Tem alguém ainda que te condena? E ela olha para um lado, olha para o outro e diz... Não vejo ninguém, Senhor. Jesus diz, vá, mulher. Mas a outra coisa que Jesus disse é... Não peques mais. Não volte a esse círculo vicioso... Que você vai entrar e sair de campanha de milagres... E você não vai ver. Porque você está em um círculo... E nesta noite o Espírito Santo disse... Você querer, eu quebro, eu quebro, porque entrar em acesso aqui, é só quando você permite, é por isso que a palavra diz, ó, oh, eis que estou, se tu quiser, eu faço você uma nova criatura, Transformo sua vida, você vai ver milagres acontecendo, não estou vendendo não, meu irmão, é o que a palavra me diz nesta noite, o que acontece é que as nossas feridas nos cerca E aí, com o passar do tempo, vai criando raízes e raízes e raízes e raízes e raízes. E você diz: não perdoou, não perdoou. Me feriu, me ofendeu, me maltratou. A mãe que era para amar, não amou. O pai que era para dar carinho, não deu, abusou. E você se fechou. Se fechou e enraizou seu coração. Que é engraçado que quando Pedro chega a Jesus nesse dia, eu creio que Pedro, eu amo o Pedro. Sanguíneo, e ele deve ter passado por algum aborrecimento naquele dia. Para ter chegado a Jesus e perguntado quantas vezes eu preciso perdoar. Jesus olhou calmamente para ele, ó oh Pedro, se é só para hoje, pode ser 70 vezes 7. E você está aí, ó, com esse coração seu amargado, ó, há anos sem liberar perdão. Há anos, e o escane que o Espírito Santo está fazendo nessa noite, se você quer ser liberto, não quer ter um ataque fulminante, você tem que se libertar dele. Você tem que dizer, Senhor, eu preciso perdoar, porque eu preciso arrancar essa ferida do meu coração. Porque onde gera ferida, gera decepção, onde gera decepção, gera ressentimento, onde gera o ressentimento, gera orgulho. E onde gera o orgulho, gera falta de perdão. A Bíblia deixa bem claro que quem é que caiu por orgulho e presunção do céu? Foi Satanás. Daí eu entendi o desvio que ele faz para a gente. Porque quando nós nos mantemos chateados, quando nos mantemos tristes, quando dizemos o Senhor se esqueceu de mim, ele aplaude e diz yes eu consegui, e nessa noite o Senhor disse, se você quer mudança, joga essa ferida fora, pega essa decepção e manda embora, esse ressentimento que te faz mal, manda embora, esse orgulho, manda para fora, porque onde há orgulho, falta perdão e te cria raiz de amargura, Daí é porque que vemos tantas pessoas enfermas dentro da igreja. Pessoas que era suposto estar aqui sentadas para sarar e estão enfermas. Era suposto estar aqui para sarar e estão enfermas porque levam dentro delas uma raiz de amargura. E o que é uma raiz de amargura? É a contaminação mais forte que o inimigo semeia na criação de Deus. Que sou eu e você ele rouba seu coração, te provoca insuficiência cardíaca e espiritual e te deixa ter, sabe o quê? A ausência de paz e santidade. É por isso que nunca em toda a história foi vendido tanto remédio para insônia. Quantas pessoas com crises de ansiedades? Por quê? Porque Satanás tem usado e tem tirado a sua paz e a sua santidade então eu quero concluir com você nessa noite e te dizer se você está pronto para ser sarado hoje porque essa é a pergunta que o Espírito Santo te faz você quer ser sarado hoje? não ignore como aquele homem que já estava em uma cama há muitos anos e quando o milagre chegou em frente a ele e disse, queres ficar sã? ele preocupou o quê? nos skills que a gente dá Nunca tem ninguém que me leva lá, todas as vezes que a água se agita, eu perco minha oportunidade, né? Então, nessa noite, o Senhor está te perguntando, quer ficar sã? Levanta aí, que eu quero te ver. Levanta, quer ficar sã? O que, que você precisa nesta noite? Tem alguém aqui que não está enfermo? Porque eu sou a primeira a estar tá enferma nesta noite. Queres ficar sã? O Senhor te pergunta nesta noite, você está pronto para ser sarado? Porque o Senhor está aqui para te libertar nas áreas que você precisa ser sarado. Para seu milagre chegar, você precisa estar sarado. O que te aconteceu ontem, não te matou. Você está aqui viva. É um processo. E o Senhor diz, ó, oh, quando estiver frente ao mar, e você não conseguir atravessar, o que você vai fazer? Chama esse homem com fé, porque só ele abre o mar não desanima não quando atrás vem faraó quem te faz colocar do outro lado é o Senhor e ele disse você abrir o meu coração abrir o seu coração estou aqui pronto para entrar e te fazer uma nova criatura sabe o que ele quer fazer hoje? uma circuncisão, aonde? no seu coração coração circuncidado aberto, disposto a dizer Senhor Examina meu coração, igualzinho Davi fez lá no Salmo 39, vê se há em mim algum caminho mau. Esse pobre miserável homem que sou, cheio de planos A e planos B e planos C, que esquecemos de dizer e de perguntar, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Os meus planos estão de acordo com o Seu. Examine o seu coração nesta noite Oh, coração de pedra seja esmiuçado agora, Senhor, pelo teu martelo, Pai Senhor, que quebra, Deus, que quebra tudo que não provém de ti, Senhor. Estamos abertos, Jesus, não há problema, Senhor, que o Senhor não possa resolver Precisamos ser sarados de dentro para fora Sarados de dentro para fora, Espírito Santo Escaneie o nosso coração nesta noite, Jesus Escaneie a nossa alma Não importa o que o mundo diz de você não importa se algum civil passar por alguns problemas e vai sempre dizer, olha lá, fulano de tal. Um ex-assassino, uma ex-prostituta. Porque para o mundo, Ruth vai ser sempre a Moabita. Ha, a prostituta. Mas para o Senhor, ela está lá no Novo Testamento, na genealogia de Jesus. Não importa o que o mundo te vê, da forma que ele vê. O que importa é quando você dispõe o seu coração e diz, Senhor, me usa da maneira que o Senhor quer. Quero te convidar, se você precisa, desse toque especial do Senhor, específico nessa área sua hoje, o seu coração. Vem à frente, vem à frente, os pastores vão estar aqui, vão estar orando por você. Hoje é dia do Senhor sarar a sua alma De dentro para fora Você vai ver que quando você se liberar Os milagres vão acontecer na sua vida Então coração de pedra Nesta noite nós autorizamos pelo poder Que há no nome do Senhor Seja quebrantado, seja quebrantado nós lançamos fora agora Toda dor que ficou no passado Nós lançamos fora, Senhor Coração novo, Jesus, que só o Senhor pode fazer Esse amor